E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje, como eu prometi, no meu último vídeo dessa playlist, eu queria falar sobre a primeira balada que eu fui na vida e eu queria tentar reproduzir para vocês, tentar mostrar para vocês qual é a sensação de ir para balada pela primeira vez. Então caso você seja bem novinho, não tenha chegado às 18 ainda, não tenha tido a oportunidade de conhecer uma casa noturna, Fica aí a dica, eu vou falar hoje sobre a túnel. Tá rolando tipo um encontro de uma galera medindo os músculos aqui ao ar livre. balada daqui de São Paulo, que fica na região, eh, na Rua dos Ingleses, é uma travessa da Brigadeira Luiz Antônio, perto da Avenida Paulista, da, da Praia Pé da Paulista, inclusive. Ela já existe há mais de 20 anos, eh, eu devo ter ido lá com os meus 18 anos. Já tem um tempinho já. Eu acho que dá pra dizer que a túnel é uma versão da Bubu um pouco mais acessível. A balada tem três pistas, a pista principal toca música eletrônica aos moldes das outras baladas. Tem uma pista que toca música pop, predominantemente, com uh, telão, com clipes passando... E tem uma pista inferior que na noite em que eu fui, uh, eu fui num domingo, como tava menos cheio, a pista inferior não abriu Então, pra ser sincera, não sei dizer pra vocês que estilo de música toca lá, mas provavelmente algo, algo muito similar ao que toca nas outras pistas Existe também um espaço superior, é, com cadeiras, para o pessoal ficar sentado, comemorar os aniversários e coisas assim. Tudo nessa casa é mais acessível, talvez isso explique a predominância de jovens e a pluralidade, sim, tem galeras de várias tribos diferentes. Dá pra lembrar que hoje em dia é um pouco diferente ser jovem, ser um jovem de 18 anos e ir na balada pela primeira vez é um pouco diferente do que era quando eu era adolescente. Mas eu acredito que pra muita gente a sensação é a mesma ainda hoje. Uma sensação de aceitação, você se sente aceito ali naquele ambiente e encontra um ambiente em que finalmente você pode ser você mesmo. Você pensa, nossa! Eu finalmente posso ser eu mesmo em algum lugar nesse mundo. Nesse dia, nesse domingo que eu fui, era uma espécie de matinê, começou por volta das 7 horas da noite, quando eu cheguei estava bem vazio. Mas logo depois ficou assim. volta das 11 horas da noite e curti bastante a noite, foi bem interessante rever uh, aquele local e aquela sensação que eu tive pela primeira vez naquele mesmo lugar. E você, o que, que você acha dessa balada? Qual foi o primeiro lugar que você foi quando era bem jovenzinho ou qual você gostaria de conhecer caso nunca tenha saído à noite? Obrigado por ver esse vídeo, já sabe o que fazer, lembrando que esse canal é uma ponte entre a gente. Se cuida.